Obrigado, Ana. O ensaio acabou. As fotos, da Ana estão quase todas queimadas. O que aconteceu? Eu posso refazer o ensaio antes do, da exposição. Quem é você? Melhor ele me suspender o ensaio.